Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a história de Herman Schutz, o chocante e poderoso super-vilão Shocker. O Shocker surgiu na revista The Amazing Spider-Man número 46, onde foi contada a sua história de origem. Hermann Schultz era, na realidade, um criminoso de altíssima periculosidade que, após diversos roubos, foi finalmente detido e levado a cadeia. O problema é que atrás das grades ele foi trabalhar no setor de mecânica e eletromecânica. Lá, ele acabou aprendendo a como construir equipamentos e, utilizando seus novos conhecimentos, acabou conseguindo criar uma poderosíssima arma com ondas de choque e emitia rajadas tão potentes a ponto de destruir totalmente uma das paredes de concreto da prisão. Destruindo a parede, ele acaba aproveitando a oportunidade criada e foge da prisão, indo direto para o seu esconderijo secreto, onde acaba desenvolvendo uma versão portátil daquela poderosa arma de ondas de choque, transformando-a em duas manoplas acopláveis a seu pulso com um imenso potencial destrutivo. Criando o traje colorido, Erma decide utilizar as suas novas habilidades para obter fortuna cometendo crimes pela cidade de Nova York, adotando o codinome de Shocker, o Arrasador de Estruturas, causando um verdadeiro caos. Iniciando a sua jornada como supervilão, Shocker logo acaba atraindo a atenção do Homem-Aranha, que enquanto se balançava pelos prédios de Nova York, percebeu que um deles estava vibrando. Investigando, o herói descobre que os tremores não eram de um terremoto, mas sim causados por um único supervilão, o Shocker. Sem tempo para explicações, o nosso herói é forçado a entrar em combate contra o vilão. O Arrasador de Estruturas aproveita a distração e ataca o Homem-Aranha, que se recompõe e revida. Furioso, Shocker usa o seu poder total e acerta o Homem-Aranha em cheio com suas manoplas, deixando o Escalador de Paredes completamente desnorteado. Entretanto, o Homem-Aranha não se daria por vencido, e descobrindo que o Shocker estava realizando um roubo no banco de Nova York, foi direto ao encontro daquela ameaça, para conseguir detê-la. O intenso e novo ar do combate se inicia, entre o amigão da vizinhança e o arrasador de estruturas, com o banco sendo completamente destruído por conta dos golpes cada vez mais poderosos e intensos do vilão. O aranha dava tudo de si, e não se intimidava, desviando de cada uma das ondas de choque, e tentando chegar perto do seu oponente. A luta era realmente de pesos pesados, e na força bruta, o aranha não tinha a menor chance contra o poder do Shocker. Nesse momento, Peter percebe que não venceria aquele confronto por causa da sua força, e coloca a sua mente brilhante para funcionar, observando que a força do vilão vinha diretamente das suas manoplas, pois todas as vezes que ele apertava um botão, uma intensa onda de choque era lançada de suas mãos. Usando a sua teia, o amigão da vizinhança dá um tiro certeiro, conseguindo acertar as manoplas e impossibilitar o vilão de utilizar as suas habilidades. Dessa forma, Shocker logo é derrotado pelo amigão da vizinhança, que acerta um golpe em cheio, salvando o dia e levando seu inimigo direto para a cadeia. Porém, essa não seria a última vez que o Shocker apareceria já que o vilão retornaria diversas outras vezes a causar problemas para a vida do nosso Escalador de Parede, sendo com toda certeza uma das mais perigosas ameaças já enfrentadas por nosso herói. Para você ter ideia do poder do choque, em uma das ocasiões, ele acabou aprimorando seu traje e suas luvas de vibração, podendo lançar ondas de choque de eletromagnetismo mais poderosas ainda. Contratado pelo supervilão Baron Von Lust para matar Dominique Fortune. O nosso personagem é colocado em rota de colisão mais uma vez contra o Homem-Aranha, que mais uma vez teve que lutar contra Shocker, o arrasador de estruturas, para tentar salvar o dia. O curioso é que diferente de qualquer outro vilão, o Shocker é tão perigoso que já foi capaz de quase matar o Homem-Aranha diversas vezes, em diferentes ocasiões. Entretanto, todas as vezes que ele deixa o herói completamente incapacitado ou desnorteado, ele não finaliza o trabalho e vai embora, mostrando que ele não tem interesse em matar o Escalador de Paredes, apenas atacando o nosso herói para atrapalhar os seus planos. Além do Homem-Aranha, o Joker também seria uma ameaça tão perigosa, ao ponto de ser combatido até mesmo pelos Vingadores, quando o Arrasador de Estruturas se uniu a Rocha Lunar, Homem Radioativo, Bisuru e Tubarão Tigre, na nova formação da equipe de super-vilões conhecida como os Mestres do Terror. Juntos, os vilões atrapalharam o julgamento do Jaqueta Amarela em um ataque coordenado, mostrando que além de ser perigoso sozinho, ele era mais perigoso ainda em um grupo de super-vilões, conforme mostrado na revista Avengers número 228. Sendo uma das ameaças mais poderosas já enfrentadas pelo Homem-Aranha, Shocker não possui superpoderes. entretanto, o vilão conta com as suas manoplas de vibração, armas de destruição que lançam ondas de choque eletromagnéticas capazes de destruir prédios em questão de segundos. Sendo um dos vilões mais populares do Homem-Aranha, o Shocker aparece, por exemplo, na série animada do Homem-Aranha, no jogo The Amazing Spider-Man 2 e no jogo Homem-Aranha para Playstation 4, sempre sendo mostrado como uma grande ameaça a ser combatida pelo nosso amigão da vizinhança. Mas e você, jovem herói? Você é um fã do poderoso choque, o arrasador de estruturas? Então faz um favor, deixa um like nesse vídeo e para mais origens como essa, a gente se vê na próxima. Um duplo H para você. Rio Escataplash. Eu já fiz vídeo sobre outros vilões do Homem-Aranha, e você pode conferir clicando nesse vídeo que tá aparecendo agora na nossa playlist completa com várias origens.